Nos momentos a sós em que você estiver consigo mesmo, são momentos que devem ser usados para o seu crescimento pessoal. Pois acredite, se você quer alcançar grandes resultados e digamos até mesmo um nível social elevado, você deverá primeiro crescer e se desenvolver como pessoa para só depois ir atrás desses resultados. Do contrário de nada adiantará almejar esses objetivos. Pois imagine comigo, uma pessoa desqualificada de tais virtudes mesmo com que ela venha conquistar o poder o seu tamanho é muito inferior ao que conquistou de tal modo que se esta no caminho não se desenvolver acabará por desfazer todo esse poder que adquiriu pois alguma hora é certo que ela vai cometer algum deslize feio por falta de conhecimento e também por não ter o desenvolvimento para saber lidar com tais questões portanto se quer saber agora quais são essas cinco coisas que você deve fazer sozinho. Então vamos ao que interessa. Em primeiro lugar, assim como está no título do vídeo, é se desconectar da rede social, mais precisamente dos aplicativos de socialização. As pessoas ficam navegando na rede social, totalmente no sentido literário. Elas ficam completamente derivas com as suas embarcações, sem rumo e sem direção certa, de modo que é até mesmo perigoso para essas se naufragarem. Bom, que existe o um meio certo de você usar a ferramenta que tem em mãos. Eu não preciso nem dizer o que desejo que saiba. É o potencial que você tem para explorar gratuitamente quaisquer assuntos que deseje saber. É óbvio que o caminho pode ser um pouco mais complicado e embaraçoso, mas mesmo assim não deixa de ser possível de se aprender o que deseja. Não seja o tipo de pessoa lerda que não procura alimentar a própria mente com bons conteúdos, porque essa atitude ao longo do tempo, faz com que você fique ultrapassado com a atualidade do mundo. A mente também precisa de ser nutrida, e não fazer isso pode ser um grande erro. Pois imagine, em um mundo onde existem pessoas cada vez mais inclinadas a enganar e tirar proveito em cima da desinformação do outro indivíduo, aquele que se encontra à mercê da opinião, e pior ainda, da ajuda de outros indivíduos para tomar uma decisão, pode ser facilmente enganado. Percebe como ficar ultrapassado e distante da realidade é um ato perigoso? Por isso, faça questão de alimentar a sua mente com conhecimentos, para que assine as suas decisões. Não precise da influência de ninguém para escolher o que é melhor para você. Desenvolver os seus próprios julgamentos. Sabe quando você leva um esporro no serviço? Quando não esperava que alguém te decepcionasse? E também quando algo que desejava não acontece? Pois é. Ao invés de postar nas redes sociais o quão difícil está a sua vida e sair por aí chorando e reclamando isso para todo mundo ouvir, prefira estar sozinho e refletir tudo o que aconteceu para desencadear aquilo. Vai por mim, será bem melhor assim. Você conseguirá chegar nas raízes mais profundas do problema e entender o porquê daquilo ter acontecido com você. E a partir disso, você não mais cometerá os erros que levou a ocorrer aquela situação. Em meio a uma injustiça e caos que podem estar diante de você, entenda que isso é algo do qual afeta o caminho de todos os indivíduos. Você não é o primeiro, muito menos o último, a passar por isso. Mas para que se mantenha firme em seu propósito, é necessário que saiba lidar com essas situações, de modo que não se afete. Aprenda a encarar esses problemas de uma forma que você não se sensibilize a ficar prejudicado com isso, porque uma coisa é certa, cara essas injustiças vão acontecer, e se afetar e não conseguir superar cada uma dessas que passarão em sua vida, te tornará uma pessoa quebrada emocionalmente. Planejar os seus próximos passos, porque veja bem, até faz sentido que você planeje seus passos com o seu cônjuge, visto que ambos desejem trilhar esse caminho juntos. Mas passando para o outro lado da moeda, a sua vida será somente vivida, você consigo mesmo. E diante disso, até vale levar em consideração alguns detalhes de pessoas próximas a você para ajudar na arquitetura desses seus planos. Mas fora isso, o único responsável por escolher o que você deseja fazer e seguir é você mesmo. Logo, você não precisa de alguém para escrever a sua história por você. Porque diante da sua existência, será você mesmo quem deverá escrever a sua própria história e que descobrirá a melhor direção a seguir, resolver os seus problemas emocionais e de conduta sozinho. O mundo é um lugar impetuoso, e demonstrar fraqueza em lidar com isso não será capaz de solucionar os seus problemas. E se você não tiver a coragem de lidar com seus próprios comportamentos, sempre que acontecer algo ruim, ficará dependente até mesmo de outras pessoas para te ajudar a lidar com questões que você mesmo deveria resolver sozinho. Porque, como eu disse anteriormente, você precisa ter a coragem para lidar com essas coisas sozinho. Ou você quer mesmo chorar e reclamar as suas dores, para outras pessoas sempre que acontecer de não saber encarar isso. Logo, diria até mesmo que preferiria ser atrevido do que ser amolecido nessa questão. Dado que uma pessoa atrevida, por mais que essa conduta não seja lá uma das melhores, é muito mais independente do que uma pessoa amolecida pois essa se depara com questões árduas e será mole em lidar com elas. Não é à toa que vem daí aquele velho ditado a vida é dura para quem é mole e, por fim, saber apreciar a sua própria companhia, pois se você ainda não consegue lidar consigo mesmo quando está só. Você muito provavelmente ainda não conseguiu ter o total controle e autoconhecimento do qual necessita para dominar algumas questões internas a você. E diante disso, você ainda tem muito que resolver em sua própria pessoa, não acha? Portanto, isso pode ser considerado como algo que te faz bem. Pois se você está suficientemente bem em sua própria companhia, significa que está com seus sentimentos sobre controle. Afinal, você sabe que é autossuficiente para entender sobre coisas que tratam do que sente e compreender a si mesmo sozinho. Ademais, espero que esse conteúdo possa ter te ajudado de alguma forma. E se gostou, por favor, não se esqueça de se inscrever em nosso canal